Se você é aluno do 5, 6 e 9 ano do ensino fundamental, da primeira série do ensino médio de todas as modalidades, da terceira série do ensino médio regular, da quarta série do ensino médio integrado e formação de docentes, ou da fase 2 e do ensino médio da EJA nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, fique atento! Dia 13 de março acontece na sua escola a prova Paraná. Serão 20 questões de língua portuguesa e 20 questões de matemática. Difícil? Não se preocupe com isso! Queremos apenas saber como está o seu desempenho escolar e o que precisamos fazer para te ajudar a melhorar ainda mais. Nosso objetivo é te conhecer! Como resultado, você saberá o quanto já aprendeu e poderá, com o seu professor, ampliar ainda mais o seu conhecimento. Fique ligado! A Prova Paraná também é uma maneira de se preparar para o Enem, com cursos e oportunidades profissionais. Acreditamos em você e na realização dos seus ideais. Então marque esse dia na sua agenda. Realizando essa prova, você estará ajudando a Secretaria de Educação, o diretor, os pedagogos e professores a melhorarem a qualidade da educação ofertada a você e todos os estudantes do Paraná, Avise seus responsáveis e tire dúvidas sobre a Prova Paraná com o seu professor e diretor. Estudante, acreditamos que você merece uma educação de qualidade e estamos juntos nessa. Confiamos no seu esforço e dedicação para a realização da prova.